mais vídeos precisamos aqui gente pra... <risos> para gravar códigos do rbx fan do bloxland e como só... como conseguir gente é só clicar em obter isso aqui tá não gente não vai mudar seu corpo tá eu descobri que eu Uá! entendeu aí pegou então gente vamos lá aí então todos os sites vão estar na descrição Ok, eu vou tentar lembrar o Papai Juba Porque eu sou esquecida também Vai ter Desenho no canal Quando tiver essa ideia para vídeo Vai ter desenho, tá? Desenho Aí, vamos fazer assim, ó Vamos aqui, ó É, é. Papai Juba lembrou Editado tá por ele Ele meio que deu mais cor ao negócio Entendeu? Ah, vocês vão aqui em código Eu já tô logada estranho. Você vai só vai botar seu nick do Roblox. Aí eu vou pegar fazer assim, ó. Pronto, acabou. Aí o, pro, o provocode código é o Black Cat Black Cat Black Cat K Black Cat 78. Tá. Gente, só para avisar, Isso aqui ó não gravou o vídeo. aqui, ó, mas ó, eu posso mostrar, ó. Não gravou essa parte do vídeo. Por isso eu tô fazendo de novo. Entendeu? Aí tá aparecendo. Você já reivindicou, re, re, reivindicou esse código. Aí, né? Aí eu já res, resgatei. Aí, agora nós vamos para o site do Broxarand. Sig up today. Gente, tem que se logar toda hora. Hyper Unicorn. Pode ser ali também, tá? I hate Robux, mas eu gosto Tem que botar, gente, aqui, ó Pernet 150, sou humano Avião, avião, avião, avião, avião, avião, avião Eu botei moto avião Sou humano, ready, ready Sucesso foi, você ganhar um real Agora nós vamos obter esse negócio Obter, obter agora Obter, obter agora Obter Obter agora. Obter obter agora. Tem essa daqui também grátis, ó. Ó. Oh. Olha, tem mais item do que eu imaginava. Vocês vão ali embaixo, gente. Sempre olha agora esse negócio. Tá, eu já tenho essa. Mas vamos pegar também. que isso aqui. Agora, esse daqui a gente já pegou lá. É... Ah, gente, também tem essas outras camisetas aqui, ó. Essa aqui, ó, de nova. Pra obter. E é isso. Pronto. Já obtive tudo. Mas... Eu vou gravar também, gente. Vídeo de Minecraft, tá bom? Talvez historinha, talvez. Mas... Então pessoal fez... Falou... Falou... top.